Em direto, junta-se o correspondente da CNN nos Estados Unidos, Luís Costa Ribas. Luís, muito boa noite. Temos ouvido por variadas vezes a nota destas supostas irregularidades que são anunciadas pela UNITA, mas do lado, pelo menos, dos observadores nacionais, portugueses, temos ouvido que, de facto, o processo decorreu com toda a normalidade. Qual tem sido o papel dos observadores norte-americanos, Luís? Uh, boa noite, Ana Sofia. Uh, ainda estamos à espera que isso nos seja esclarecido. Uh, Perguntámos uh, e uh, estava prevista, está prevista eventualmente uh, uma intervenção uh, pública ou uma comunicação do, da Embaixada Americana em Luanda sobre uh, enfim, as conclusões dos seus observadores, mas essa conclusão uh, ainda não está em condições de ser partilhada. Essa comunicação não está em condições de ser partilhada. Mas, de qualquer maneira, enquanto esperamos, quer dizer, é óbvio que... Uh, o papel dos observadores internacionais é importante, mas é muito menos importante este ano do que, por exemplo, nas eleições de 1992, em que eram as Nações Unidas que tinham que certificar se as eleições eram livres e justas. E nessa altura havia milhares de observadores internacionais em Angola. Uh, e este ano o número de observadores é muito mais reduzido e a forma de dirimir uh, as queixas de, uh, portanto, de irregularidades eleitorais é na Comissão Nacional Eleitoral, onde uh, o MPLA tem a maioria uh, e, portanto, onde portanto, o Governo pode uh, decidir uh, o, o, portanto, o destino dessas queixas, na, na, portanto, no, no essencial. Uh, mas há aqui uma, uma questão, Ana Sofia, que vale a pena relevar, que é esta. Independentemente de esta vitória do MPLA ter sido limpa, justa e transparente, ou ter sido fraudulenta, há uma nova realidade política em Angola, que é esta magra vitória do MPLA. Tem havido uma sangria de eleitores do MPLA desde as eleições de 2008. Em 2008, o MPLA ganhou com 81% dos votos, em 2012, 71, em 2017, 61, este ano, nestas eleições 51. Portanto, há aqui uma sangria de votos, há uma sangria de apoio ao partido no poder. Uh, e isso uh, vai obrigar o MPLA a retirar lições uh, do que é que isto significa uh, em relação ao comentário que os angolanos fazem com o voto nas urnas à qualidade da governação do país. É verdade que o país tem desafios, uh, mas uh, os recursos do país foram usados de forma uh, muito assimétrica. Uh, continua a haver milhões e milhões de pessoas na pobreza e é evidente que o caminho vai se fazendo, mas tem que se fazer. Não podemos sempre dizer que o caminho se vai fazendo e depois não há caminho para os milhões de pobres, para as pessoas que são mais afetadas pela má qualidade da governação. E, portanto, há, tem que haver uma reflexão interna no MPLA sobre isso. A outra realidade é que Luanda foi ganha pela UNITA e isso também tem implicações políticas muito importantes, para além da questão mais prosaica de, a partir de agora, as pessoas do MPLA, os dirigentes do país e outros, quando andam nas ruas de Luanda, vão olhar à volta e vão dizer, bom, duas de cada três, de três pessoas adultas que eu vejo aqui são da UNITA, votaram na UNITA. Há também o facto de a UNITA ter mostrado muita força eleitoral nos moceques, que eram tradicionalmente, enfim, centros e focos de apoio do MPLA, o que quer dizer que isso dá um peso muito grande à oposição. Há um peso muito grande à oposição. Se a oposição quiser mobilizar os mocegos contra uh, o poder, uh, não vai ser muito difícil fazê-lo. E, portanto, vai haver aqui com certeza a necessidade de um novo diálogo, de um novo diálogo, um diálogo a sério entre o MPLA e a oposição para se manter a estabilidade do país. Portanto, aquela ideia de que uh, ganhamos-mandamos, Uh, é, uma, é um conceito político que vai ter que ser alterado a partir de agora, uh, porque vai, porque, apesar de ter perdido as eleições. A oposição tem muita força e, portanto, essa força é uma coisa que o MPLA deve respeitar. E pronto, E agora o resto vamos ver. Enfim, o todo, tudo o que se quer é que haja calma e sossego, porque sem calma e sossego não há desenvolvimento e não há prosperidade, mas a verdade é que a noção de prosperidade em Angola tem que mudar. Um dos grandes problemas de Angola e de, muitas, e de muitos países, não só em África, como noutros continentes, têm déficits democráticos, também é o facto de quem está no poder determina o acesso às forças fontes de riqueza e prosperidade. E por isso é que ninguém quer sair do poder, porque sai do poder perde o acesso às fontes de riqueza e prosperidade. Ora, se esse acesso às fontes de riqueza e prosperidade uh, estiver, uh, um, portanto, estiver disponível para todos os setores da sociedade, já não, é, já não é preciso estar tão agarrado ao poder. Porque a pessoa pode sair do poder, mas manter a sua qualidade de vida, a sua dignidade de vida, que é uma coisa que se perde quando se perde o poder. E, portanto, há, há aqui necessidade de um novo diálogo e uma correção do entendimento que se tem, do uso que se faz do poder que se conquistou uh, nas urnas. E, obviamente, isso tem que ser com uma maior distribuição dos recursos por todas as pessoas na sociedade e não apenas para as minorias nas elites. Luís Costa Ribas, agradeço uma vez mais a tua análise aqui no CNN Prime Time. Bom resto de noite, Luís. Olhamos uh, também para reações, uh, neste caso, a reação do MPLA em relação às suspeitas que foram levantadas pela UNITA. Ora, o secretário para a Informação e Propaganda do Partido diz que a UNITA precisa sim de apresentar provas de que houve irregularidades e de que houve fraudes. Fizemos uma campanha limpa, uh, para mim uma das melhores campanhas que fizemos uh, nestes cinco pleitos. Uh, não tivemos problemas de maior o povo quis que fosse assim nós aceitamos o verdito a democracia é isso mesmo num dia ganhas, no outro dia perde -se. é preciso saber estar em democracia sabemos que a UNITA antes de iniciar o jogo já dizia que havia fraude portanto não vai mudar o discurso tal como durante todos estes anos nunca aprovou um orçamento geral de estado uh, a UNITA não muda quem reclama tem que apresentar provas e tem que tratar o assunto com quem tem competência para o fazer o MPLA é um jogador não é árbitro. O árbitro é a CNE e a CNE compete dirimir as dúvidas que existirem. Nós vamos esperar tranquilamente, como fizemos até agora. Tenho uma última pergunta.